Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Discipulado Online. Nesse episódio nós vamos falar sobre a vida com o corpo e acreditando que o corpo também faz parte da vida. Interessante que durante muito tempo nos Discipulados sempre se volta ao crescimento espiritual. É, dão, dão muita ênfase à sua espiritualidade e como se a espiritualidade necessariamente precisasse sufocar tudo aquilo que envolve o corpo, prazer, alegria. Eu queria te desafiar a entender isso de forma diferente a partir de agora. Eu queria que você entendesse, e é um desejo muito sincero do meu coração, que você compreendesse que o corpo ele, ele é parte da obra de Deus, e é exatamente esta parte que ainda precisa ser tratada. Porque se você voltar um pouquinho, lá em Colossenses capítulo 2, verso 9, você vai ouvir o apóstolo Paulo dizendo que o corpo, aliás, o corpo de Cristo e o seu espírito eram perfeitos. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E que nós nele também somos plenos. Aí no decorrer do texto ele vai dizer que a nossa condição espiritual já está resolvida. Ou seja... Nós não crescemos espiritualmente, nós não, nós não desenvolvemos espiritualmente. O que nós fazemos é acessar essas coisas que já estão prontas e definidas no, no, no novo ser que nós nos tornamos em Cristo. Então, deixa de lado um pouquinho essa questão da espiritualidade e vamos tentar entender a espiritualidade do corpo. Não espírito, só aquela coisa interna, mas a questão do corpo, a questão do prazer, a questão da alegria, a questão do envolvimento do corpo na vida. Porque é com o corpo que você sai para trabalhar, é com o corpo que você se relaciona, é com o corpo que você se relaciona com outras pessoas. No entanto, é exatamente nesse ambiente que nós mais lutamos, que mais no, nós mais guerreamos e onde estão as nossas maiores frustrações. É tentar saciar o corpo. Jesus ensina que nós ressuscitamos com ele. O texto de Colossenses diz que nós já morremos com ele. E essa morte ela não é uma morte que aconteceu apenas de forma figurada, ela aconteceu de forma verdadeira. Fomos mortos, sepultados com ele e também ressuscitamos com Cristo. O que significa isso? Significa que o corpo ele já está na sua fase de, de decomposição. Como assim? Sim, decomposição, mas como assim decomposição? Sim, porque nós estamos num processo de morte. Quando findar se esses dias, quando você morrer, ou morrer e outras pessoas morrerem, nós vamos ser enterrados, ok? Alguns vão é, ser carbonizados, outros vão morrer em um lago, o que seja, ou não interessa. O fato é que você não vai mais habitar esse corpo, mas a volta de Jesus, quando ele voltar, nós, nós teremos o corpo ressurreto. E com esse corpo ressurreto, uma nova história com esse corpo, uma nova vida com esse corpo. E esse corpo que você tem é o corpo que vai ser restaurado. Entende? Então, Jesus não vai descartar esse corpo e te dar um novo corpo. O que ele vai fazer é que a partir de agora ele seja dominado plenamente por aquilo que você já é em Cristo Jesus. Isso está claro para você? Se está claro para você, você libertou de um problemão, que é tentar calar o corpo com as vozes erradas. Erradas, ouça o Espírito Santo. Mas isso a gente vai falar no próximo episódio. Até lá então.